Ih! Oh, cara aí! É, ah, Saudação internautas, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos, hoje vamos continuar com The Sims Online, muito bem estamos aqui de volta, é, vamos continuar de onde paramos, vamos continuar do ponto que paramos no episódio anterior, chegando do trabalho e vamos para o jogo, mas antes não se esqueça de se inscrever, e ativar as notificações que é para não perder os próximos vídeos. Se você perder algum vídeo anterior, é só conferir a playlist correspondente. Vou deixar aqui no card e também na tela final. Acesse nosso grupo no Discord. Lá você acompanha em primeira mão todas as novidades, conteúdo extra e principalmente mais uma oportunidade de interação. Links na descrição do vídeo. valeu. E como vocês bem sabem a gente ainda não tem casa. Primeiro tem que juntar dinheiro para construir hum. uma casa. Acredito que no próximo episódio já vamos poder construir uma hum. casa. Já vamos ter dinheiro suficiente para pelo menos começar. Hum. Para quem ainda não percebeu essa aqui, esse é o primeiro lote que eu entrei quando estava começando. Veja como ele já está. Com licença, agora eu vou descansar um pouco, recuperar as energias. Seguir mais uns pontos de carisma Mais amizades E voltar pro trabalho Social tá baixo Muito bem, social resolvida, agora vamos resolver a diversão. Uh, uh, uh. oh, e No que eu estive fora? Veja o que aconteceu. Reformaram aqui o o lote. Ei! Clonou o notebook <risos> Bugou aqui, ó A Tati aí Ainda não tem amizade com ela Vamos resolver Já esse problema Ih, olha o cara aí that here. hahaha here. Aí, se liga só no figurino. <risos> Última moda. <risos> <risos> Com esse chapéu que parece uma parabólica. <risos> Ué, mas já vai. Ahá. Cá. É, E agora vamos pro trabalho. E aí, gostou do jogo? Quer jogar com a gente? Acesse nosso grupo no Discord para mais informações e participe! Veja como instalar no nosso grupo no Discord. Link na descrição do vídeo! pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Where's him? pam pam pam mm pam pam pam pam pam pam pam Começando! Saindo uma salada E um omelete Um <risos> <tos> Mais um hambúrguer Eita, mais um hambúrguer Viramos uma hamburgueria Ah, agora uma pizza Um omelete E um bife Opas! Quatro pedidos! Uh -huh. é. uh -huh. E é isso isso a salada Nossos hambúrgueres estão fazendo um sucesso danado! Contra a salada Um omelete E mais um hambúrguer E é isso aí, concluímos mais um trabalho! Muito bom, muito bom! E é isso aí, muito obrigado pela companhia! Gostei dessa Beatriz, viu?